Bom dia, família Junés, passando aqui para deixar um recado para vocês. Como dizia um grande amigo, Nonato Fogatti, se não é desafiador, não é transformador. Eu quero dizer para vocês que ainda dá tempo, se você tem interesse em estar nesse evento, se você quer estar nesse evento, olha só, não existe dificuldade e nem distância. Você pode, basta querer. Bote no coração e siga em frente, que o propósito ele é desafiador, mas ele é transformador. E eu, é, Paulo, executivo dessa companhia maravilhosa, estou passando aqui para deixar esse recado para vocês. Rumo ao Rio de Janeiro, rumo ao Next, rumo ao próximo nível. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.